Olá, meu nome é Maurício Valentini, eu sou professor universitário e tenho postado aqui no canal alguns vídeos sobre AutoCAD, desenho arquitetônico. Mas também sou orientador de trabalhos de conclusão de curso, né? E tenho desenvolvido, após o mestrado e agora com o doutorado, algumas habilidades, tenho percebido e conhecido algumas dicas, né? que facilitam muito o trabalho de pesquisa e eu queria compartilhar com você essa dica. Hoje eu vou trazer duas que estão facilitando muito a minha vida como professor, que me ajuda a transcrever, fazer citações, né? E que talvez você até conheça, mas eu achei é, fascinante. Para que você possa utilizar essas duas dicas, você tem que ser usuário né, da, da Microsoft, tem um e-mail do Hotmail, ou usuário do Google mesmo, né, é, do Gmail. Porque essas duas plataformas elas oferecem ferramentas gratuitas que podem nos auxiliar em muito. Então, vou compartilhar aqui com você a minha experiência. O Office né, 365 ele é gratuito né, para estudante, para professores para todo mundo que tem uma conta uh, de OneDrive, né? E aqui, quando você acessa a sua conta, ele abre o Office dessa, dessa maneira aqui, ó. Né? E o bacana que eu tenho percebido é essa ferramenta aqui, ó, o DITAR. Né? O DITAR, ele tem sido é, de uma ajuda muito grande né, é, para mim. Por quê? Porque eu consigo, né, com o DITAR, né, fazer o quê? É clicar aqui na habilidade, ó, em digitar, e automaticamente ele começa a escrever para mim com uma ótima, uma excelente precisão. E trabalhando duas telas, né, eu consigo é, transcrever aquilo que eu preciso no caso aqui, tem uma citação do Carlos Gil, que é um professor de metodologia, e ele vai falar sobre o que é pesquisa. Então, eu posso dar uma pausa, dar um enter, né Ó, enter. O que é pesquisa? Enter novamente. Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas ao, aos problemas que são propostos. Carlos viu. Essa citação ela é automática, né? E ela vem transcrita aqui para nós. E eu posso fazer interações enquanto eu estou falando, né? Eu posso selecionar todo o texto, mudar eu posso alterar o tamanho da, da fonte, e esse tamanho da fonte. É importante dar uma pausa, né? Alterei o tamanho da fonte e automaticamente ele começa a escrever naquele tamanho. Então, eu acho isso uma dica fantástica e gratuita em que nos ajuda a produzir textos com citação e com referência. Ok? Agora eu vou mudar de software, então eu vou parar aqui, de, vou voltar para a minha imagem e eu vou lá para o Google, né? vou lá para o Documents da, do Google, que também possui um, um recurso né? é, igualmente poderoso, né? vamos dizer assim. É, só um minuto... estamos aqui pronto espera só um pouquinho olha só que bacana eu tenho que escolher aqui para compartilhar então eu tenho minha minha conta Google está tudo aberto aqui para você ver que fazendo nesse momento eu achei fantástico e no Google aqui ó é... É, ele tem esse comando aqui, ó. Arquivo... Menu... Ferramentas. Ó, em ferramentas, digitação por voz. Clica... E aí você pode começar a desenvolver a sua comunicação... A transcrição, hoje, ela está relacionada com o acesso das pessoas à informação. Né? Acesso às pessoas que têm dificuldades de entendimento, acesso é, à informação daquilo que você está contando, dizendo, seja um trabalho de TCC, seja um vídeo, seja um podcast, seja um Instagram, alguma coisa assim. Né? Ah, o, o legal é que, olha só, eu estou falando de forma rápida, gesticulada, e esse áudio ele tem acompanhado com poucos erros. Né? Às vezes, quando eu uso uma gíria, algum palavrão, ou não falo pausadamente, aí ele gera erros. Mas, contudo, ele consegue transcrever e entender, e isso eu acho fantástico. Porque, ao mesmo tempo que nós temos vídeo, áudio, né? eu tenho aí uma imagem bacana que está sendo transcrita é, simultaneamente, quando você está dizendo, ok? Valeu, muito obrigado, fica a dica, espero que você tenha gostado, Curte o canal, vai ter outra dica aí, melhor ainda, como achar artigo, como achar pessoas na pesquisa, só aguardar, tchau, fica com Deus.